Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para ver as novidades do mês de setembro no COVID. É setembro, né? Se você achar que eu estou com cara de acabada, desanimada... Ou qualquer outro Ada, é porque eu tomei a vacina hoje e a Pfizer tá tentando me imunizar, me deixando com um sono <risos> tão grande como se nem que fazer com ele. Então tá um pouco difícil, assim. Mas estamos aqui porque eu não vi nada, gente. Olha só, eu não vi na dica de nada, de na dica. Hoje, e eu tô muito ansiosa, porque... Na verdade, a única coisa que eu vi foi o fundo novo, né? Porque eu tive que entrar pra fazer o rally. Então, eu vi o fundo novo e só. Mas eu não vi acessórios de cabelo. Inclusive, eu tava mexendo no Facebook e alguém postou um acessório de cabelo que era um hijab bem fechadinho. Então, eu falei, nossa, é esse? Que bonito, era todo em tons bege assim E daí na verdade era uma pessoa que tinha feito Eu tinha me confundido Então eu basicamente não tenho a menor ideia De nada, porque eu arquivei o grupo da Casa de Moda Desculpa gente E agora eu não sei o que esperar Eu estou ansiosa Só que eu peguei um spoiler do e-mail estava então, escrito, você vai querer essa coroa, eu pensei que mais uma coroa não é possível. Antes de começar, eu quero dizer que eu fiz um vídeo sobre o nível 100, só que eu não editei ele a tempo, sobre a ferramenta do zoom, e daí eles excluíram a ferramenta de zoom, antes de eu postar o vídeo. Uma novidade que a gente queria muito, a gente queria tipo demais, a gente pedia todos os dias para eles, que é... Ah, você tá pensando que é o aumento dos valores dos desafios? Porque eles são injustos, eles ficaram obsoletos. Você tá achando que é isso? <risos> é um zoom. Eles deram pra gente um negócio meia boca ainda falando que a gente queria muito. Não dá nem pra eu falar que foi por causa do feedback que eu dei no vídeo, mas eles tiraram. Então eu gravei um vídeo à toa. Vamos lá que eu quero logo ver a tabela em si, o acessório, que eu tô ansiosa demais. E eu preciso desativar meu rali. Ai, ah, já tá aparecendo a tabela aqui Cara, pior que quando eu vi aquele fundinho ali meio, meio anos 20 eu achei, né Uma coisa meio vintage, assim Desse tom, assim, com dourado E esse verde torquedo, escuro? Não sei muito bem defini -lo. Mas dá uma vibe bem melindrosa, né Podemos dizer assim Mas eu gostei, achei bonito Eu gostei que, tipo, eles agora eles estão mudando tão, tão bem Tipo, eles colocaram um fundo. Um fundo diferente, que eu gostei. E eles detalharam caixa por caixa, assim. Eu achei bonito. Ok, vamos ver aqui. Gente, é realmente uma coroa. E uma bem bizarra. Nossa, nossa. Eu, eu achei que, tipo, se fosse uma coroa, ia ser, sei lá, uma coisa meio... Não sei, não tinha imaginado nada. Mas agora vendo aqui, é uma coroa bem sem graça, né? Na real, é uma coroa meio... É meio difícil de ser definida, cara. É uma coroa de guerreira... Um, soldado, lutadora dos anos medievais. Raw Iron, então é tipo... É feito de ferro cru. Tipo, uma coisa bem assim, 2700. Os prêmios aqui, 17.400. Nem vou mencionar que já brinco aí colar. E 17.750. 2000, a bolsa média, a gente tem... Algumas coisinhas de 500, 600 Eu nunca chegava a pra pensar Que eu nunca dei muita moral Pro preço dos itens Eu sempre falei do visual deles Mas como na sua maioria Os prêmios que a gente tem aqui são feios Eu deveria dar atenção ao valor deles Né? E eu nunca dou Então vou dar hoje o maior que a gente viu até agora é o 678. E as coisas estão tudo bem. Aqui, ó, 790. Nossa, gente, eu não sabia que era tão baixinho o valor, né? Toda vez que eu vejo isso, eu acho que tipo, no mínimo 600, na real, tem um de 500 ali. Tipo, um prêmio de 500, sabe? Bolsa pequena, a gente tem um blazer. É, aqui não vale a pena ver os valores, mas tipo, olha como tá próximo da bolsa média. Tem essa separação, mas eu sinto que todos os prêmios da média poderiam estar... Facilmente na bolsa pequena Porque eles não são tão caros assim Tipo, se a gente tem prêmio De o que? 6 mil 7 mil cada um Por que que nas bolsas a gente não pode ter Até mil, sabe? Tipo, na bolsa média Enfim, porque a gente de nível muito rápido Não ia comprar coisa pra subir de nível, né? Mas eu tô só assim Falando se eles gostassem da gente Enfim, é, aqui é tudo na base dos 300, né? E eu tô achando feio Tipo, não vi nada... Ah, aqui, ó não vi nada que me chamou, assim, muita atenção. Muita. Opa, agora vi! Esse treco vai ser útil. forme Millinery é uma, uma marca mais descrita de chapéu. E as coisas dele são sempre usadas em flashbacks ou em alguma coisa. Fica a dica aí, irmãos. Vamos ver os aderecinhos. Dessa vez não vou esquecer nenhum lado Vamos começar pelas costas Pra eu não esquecer das costinhas Eu tô com um cabelo bem ruim pra ver isso Mas a coruja e essas asas verdes Que bizarro, mas ok Aí, o que, que a gente tem de frente? Epa, o que, que é isso? É um negócio novo, né? Esse aqui acho que não é novo Mas esse aqui é Que legal Esse aqui também é novo esse me proponho, eu acho que não é novo, né? Como é que tá? coisa Na mão, buquê quer ver, batom, ah, o que, que é isso mesmo? É de bater nos outros, né? É da Viúva Negra, não é? Um notebook, um notebook, um português, é tudo diferente, caderninho, uma algarina, uma câmera, o Diary, que já tava aqui, já tava aqui, negócio, e microfone, um, um o uh, feio, nossa, que negócio pequeno ainda pra ver, legal, buquê Aqui. Poxa, mas não tem nada aqui pra combinar com esse acessório de cabelo ali. Tem nada não? Oh, eu nem me liguei que cabelo era aquele, Pois eu vou olhar no meu e-mail. Nossa, gente não. Ah, era o cabelo que eu tinha imaginado. Caramba, minha memória foi muito boa agora. Aqui, ó. Uau, eu tenho todos. Nossa, nada essa sequência 71, 73 74. Ridículo, mas vamos lá. É, a gente tem nível 5 aqui e a gente tem dourado também, eu não gosto dourado não curto muito não, mas nível 5 e nível 50, assim, eu entendo que são 100 níveis, é super difícil de, de você é, deixar todo mundo feliz, né, são 100 níveis, mas daí pra separar melhor 100 dividido por 5, sei lá, sei lá, sabe, se vira, gente, faz alguma coisa que todo mundo vai ficar feliz, e eu achei que é mais uma coroa desnecessária, ela é bonita, diferente, ok, mas ela é um pouquinho desnecessária e eu acho que é bem triste o que eles fazem Porque tem muitas pessoas novas no jogo e eles não são um trabalho de, tipo, trazer diferentes... Diferentes não, trazer talvez uma leitura diferente de acessórios que já existam pra ajudar essas pessoas ai ah, é porque esse aqui é uma leitura, mas a gente teve uma coroa há pouco tempo, não teve? De qualquer jeito, tipo, eu, eu acho que esse não ia ajudar, mas um véu, sabe? Coisas assim, é, de fato, iam ajudar as pessoas que acabaram de entrar no jogo. Quem acabou de entrar no jogo, comenta aí embaixo qual seria um acessório de cabelo que você quer muito, que você sente muita falta e que o convite ainda não te deu. Espero que vocês tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião sobre o que você achou da tabela nova desse mês. E de se inscrever no canal. Tchau!